E aí galera, beleza? De nada tá com vocês, com mais um vídeo... Bom, vários vídeos desses já saíram aqui no canal E há, muito... e há um tempo já que eu não trago né, pra vocês aí E é... eu queria ver como é que tá Porque esses mods gráficos aí que deixam o GTA simplesmente sensacional Que a gente fica especulando, será esse o gráfico de GTA 6 No Playstation 5 No Xbox Series X E no PC Terá esses gráficos que realmente São maravilhosos né Eu gosto muito de gráfico Acho que é importante Eu, eu, eu penso assim Gráfico não é tudo Gráfico não é tudo Certo Mas É É muito, é muito importante Tá ligado Deixa eu ver um jogo aqui que... Eu lembro que eu, quando eu jogava PUBG, eu não tava nem aí pro gráfico. Eu queria FPS pro desempenho ali na partida é... ser melhor. Então, eu abaixava os gráficos, né? Deixava as texturas... Caraca, mano! Que coisa linda essa, essa imagem. Eu não ligava muito. Mas, cara... E... Quando, tipo, viu o... The Last, o The Last of Us Part 2, até o... O primeiro, quando lançou o PlayStation 3 eu falei, caraca, que louco, mano. O próprio GTA V, né, ele não era tão assim em gráficos, mas era bem realista. E outros jogos também com um gráfico sensacional. É... Como é que é o nome aqui? Que fugiu da mente. O Horizon, né, o novo Horizon aí, né, Forbidden West, uma coisa assim. É... Sekiro também tem um gráfico bem legal e tem uma gameplay legal. E Red Dead Redemption 2, mano, que, que foi incrível em todos os sentidos. O próprio God, God, né? God of War 2018. É... Eu gosto de, de jogos com, com gráfico. E tipo assim, cara, você compra um game da nova geração, pô, você compra um PlayStation 5, você investe numa placa sinistrona. Você quer ver todo o desempenho é, daquilo ali que você investiu. Então é importante sim. Né? Em alguns casos a gente não releva. Mas... É, como eu disse, é um vídeo de gráfico, né? Pegando GTA 6, fazendo ele ficar nessa qualidade. É, GTA 5, <risos> GTA 6... Mas é, eu acompanhando um pouquinho, galera, a respeito do GTA 6, cara, muita gente falando, fazendo vídeos aí de, um, de vazamentos, outros, eu acredito, olha o raio ali malando, caraca! Eu acredito que ainda esse ano nós vamos. Rockstar só vem decepcionando, né, mano? Nossa! Eu, apesar de ter comprado GTA Trilogy de lá, mano. Eu... Por, pela nostalgia, né? De queria muito jogar o 3, só que pô, jogar no PlayStation 3 jogo, é, é complicado. Jogabilidade e tal, jogos antigos assim é difícil. A jogabilidade, né? Complicada e eu comprei pela nostalgia mesmo. Mas parece que ela já anunciou aí que vai ter um remake, né? Do Max, né? E muitos falam aí que provavelmente vai, vai sair um, um remaster do GTA 4 tudo isso cara para tentar cara é... impedir não sei não trabalho na empresa mas é meu ponto de vista tentar amenizar um pouquinho esse lance do GTA 6 porque são quantos anos já mano são sete anos oito anos desde 2000 sou muito mal de sou muito ruim de contas de cabeça são então, sete anos cara sete ou oito anos em setembro acho que faz oito ou nove anos não sei é do lançamento do GTA V Né cara E aí veio essa versão aí pro Playstation 5 E tal, eu confesso pra vocês Que eu não comprei é, Eu achava que era só A versão Online que eles tinham disponibilizado E depois ia vir com a campanha Algumas coisas diferentes Sei lá, um DLC de, de Campanha é, Como teve no GTA 4 aqueles dois DLCs Lá que porra eu joguei bastante aqueles DLCs lá. E eu acreditava aqui que viria com um DLC. GTA V da história. É, mas nada, mano. Nada. Seria muito legal se viesse com DLC. Do, da campanha. A nível do que foi do GTA IV. É, e aí certamente eu compraria. Mas eu baixei os jogos... E o online realmente é grátis, só que pra você ter a campanha você tem que pagar 50 reais. E aí, mano... Cara, é muito difícil alguém que tenha jogado GTA V, né, cara? Ah, o cara comprou um PlayStation 5 hoje no jogo GTA V? Provavelmente ele já teve o 3, já teve o Xbox 360, já teve o PlayStation 4 ou Xbox One. Deve ter jogado esse jogo, a não ser que o cara não goste. E aí é meio complicado, mano, mas caraca, tá bonito hein, mano, é meio complicado. É, não vim com uma novidade, assim, com um DLC. Eu acho que seria interessante, mas não, a Rockstar fica protelando, protelando, protelando, vai se passando os anos. E realmente eu entendo a ânsia, a minha ânsia de postar vídeos assim. Porque realmente, gostaria muito que tivesse GTA VI. É, que fosse anunciado esse ano E lançado, fosse lançado o ano que vem Finalzinho do ano que vem Eu acho que estaria 10, queria que fosse lançado esse ano Mas eu acho que ficaria perfeito Manteria aí o GTA V Ainda esses jogos aí que vão ser Podem ser lançados Acho que não, atrapa não iriam atrapalhar a não ser que ela colocasse a 300 pau, aí não sei, né, mas a galera ia falar Não, peraí, vou esperar pro GTA 6 Mas... É... Não atrapalharia, atrapalharia o lançamento do GTA 6, jamais atrapalharia Nem esses outros jogos Eu confesso pra vocês, se sair a versão remasterizada Do GTA 4 para pro... nova geração PS4, PS5 Eu compraria, mano Compraria porque eu, eu não joguei o GTA 4 joguei só os DLCs Eu gostaria muito de jogar Só não jogo porque ele tá no Playstation 3 E como eu sou um cara que gosta de fazer platinas em jogos Online é meio complicadinho do jogo, mano Então Pegar um jogo que... que eu só jogo pra platinar também, galera eu sou desse não, não gosto de pegar um jogo apenas só pra zerar Não, eu quero fazer tudo no jogo É um gosto meu Inclusive, se vocês quiserem aí, eu trago um vídeo mostrando as minhas, as minhas platinas aqui no canal. Apesar que o, o Cross, ele no canal secundário dele, ele fez lá no primeiro vídeo dele de análise. análise ele fez análise das minhas platinas. É, do vídeo dele, hoje eu já tenho... Hum, acho que eu tava com é, 190 e alguma coisa. E aí eu platinei todos os Dark Souls, o Sekiro... Depois daquele vídeo de análise lá. Eu peguei esses jogos que eu já tinha há um tempo. É, e não jogava. E eu platinei todos. Talvez eu trago aí, se vocês quiserem, mostrando as minhas platinhas. Porque o, vídeo, o canal aqui só posta vídeo de GTA. É fato. Eu não vejo um... um eu não vejo um, uma margem, assim, de crescimento pra mim sair postando qualquer jogo, tá ligado? É... É uma análise que eu, que eu fiz no YouTube, se eu sair aqui postando todos os jogos que eu jogo, inclusive jogos antigos, ainda mais se você não postar jogos novos, é um pouquinho complicado de você crescer na plataforma, né? E aqui não é só hobby, né, mano? E... Talvez eu, eu, eu mostre pra vocês aí os jogos que eu jogo, as platinas que eu tenho, né? Muita gente, ah, esse cara só deve jogar GTA, meu Deus, deve passar. Nossa, a parte tá bem escura. Deve jogar GTA Só joga GTA Só fala de GTA e tal E não, galera Eu gravo GTA, mas Cara, eu jogo vários jogos, mano Vários jogos Assim como eu sou ansioso, assim Pra vir um, um, um novo GTA Eu ficava muito Pra vir um The Last of Us Um Uncharted Um novo God of War Jogos, assim é, Que eu curto, né Que eu cresci jogando Resident Evil no, o, eu, eu gosto mais do 1, né? Saiu o 2 Remake do 2 Já tem o remake do 1 lá no Gamecube eu joguei esse jogo no Gamecube Foi um dos jogos mais legais que eu joguei no Gamecube é um Eu gostaria muito que saísse outro remake é, Com a câmera Porque eu odeio aquela câmera não gosto daquela câmera, cara Aquela câmera É... Né, que ela fica assim... Ela fica né, paralisada e você ali né, perambulando. Eu não gosto muito daquela câmera, não, cara. Confesso pra vocês que eu não, não joguei os Resident antigos no platino dos antigos por isso. Mas eu tenho as platinas de, do 3 e make, do 2 e make. Eu tenho a do 5 e do 6, que é o horrível, 6. 5 é também. 7 é bem legal. O 8... Poderia ser legal, mas os caras ficaram devendo ali, acho que rodaram muito o jogo, muito picotado o jogo. Vai muito rápido, muito linear, cara. Entendeu? Você entra numa área lá, blá, blá, blá, já tá no chefe, entendeu? É... E a que poderia ter sido mais... Nossa, tá falando de, de Resident 6 aqui. 8 aqui. É... Até perdi o raciocínio aqui que eu tava falando do, do GTA, do GTA 6. Mas tá bonito, mano. Enfim, galera, o vídeo acabou que eu tava falando aqui. Nem percebi, cara. Dez minutos falando aqui. Nem percebi que tinha acabado o vídeo. Mas é isso, galera. Deixa o seu like. Deixa sua opinião aí. Se quiser que eu trago é, as minhas platinas. Trago aqui pra vocês. Beleza? E se fosse pra jogar outro tipo de jogo é, ao vivo, assim, com vocês, seria em live em outro lugar. Certo? Já deixei o papo aí pra vocês. Em outro lugar pra jogar outro tipo de jogo. Mas enfim. <coughs> é nóis, tamo junto, valeu. oi